Mostrar um Jace, teu Jace, um Jace, bora, mas se eu cair, eu tenho que cair em outra posição para jogar de Jace é. eu não, nenhum, eu não quero jogar contra esse gato ah, então você prefere cachorro. Jogar de Twitch vai ser um cocô contra... Ai gente, sei lá Pensei em pegar a Férios. A Férias me olhou ali, mas. Fiquei com medo. É tem 30, apertemos. Estamos fazendo build de Trinity agora, né? Ainda bem que eu não vim de Twitch, ia ser é horrível. Eu já ficar com 3 APs. É. Pra salvar os conta, vai. Ele tem que se tornar um. Estrelando Ezreal em videogames. Parece que o mundo enlouqueceu. Hora de mostrar quem é o melhor. Spoiler, sou eu. Demorosa? Oh, pera aí pessoal, não continuem a luta sem mim. Um dragunzinho, que é isso? Meu Deus, eu nunca reparei nisso. Parece é que eu nunca usei essa skin. Meu Deus, né? ele voa com um dragão, que coisa legal. Da hora. Vou botar de start eu vou ficar safe. A ah, ideia, a ideia. Poderia começar de Doraemon. É que geralmente eu perco o early Game de EZ. Eu prefiro acelerar meu Spike. Eu posso fazer Ruptor de vidro, né? Obrigado a fazer Trinity só porque tá todo mundo fazendo. Não vou reclamar se tiver Remake. Não queria jogar de z Nossa! O cara começou Red e veio pra cá. É aquele que invadiu, ele quer nos Gankar. Vou fazer um crime. De volta dos mortos? Vai ter um crime aqui. Passaram todas as espelhas também, né? E as minhas botas não são incrementos, um tipo isso? É a dor da pura habilidade. Mas a Wave, bem, que o melhor que Wave, né? A vidge de Thunder Lord, tá quebrado, hein? Não, que a mulher deu? Eu nunca era. É. As pessoas sabem que eu no máximo dou um estilo de agarro. Eu gosto de ruptor, né? Sei lá, a Trinity é meio. Né? Mais defensiva, né? Só esperar o Wave bater que a gente conseguia ganhar qualquer troca. Aí... <risos> aí que eu posso fazer, né? Eu o dano dessa Nami. Ela nem tá de mandato ainda. Certeza que tá upando ele. Não quero desacelerar o Spike. Não sei como eu dei tanto dano, acho que bugou o jogo. Quero, mandato. quero muito ver o dano quando ela fechar. eu Ah, eu não tava no mato! Queria muito saber se ela tá upando o E ah, né? muito melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído Não tá vendo ninguém, não vou dar aí pra cima, não Luz nunca desiste. É, Ela tá upando o E, sou com certeza. Sou lindo Amei esse jeito de jogar de Nami. Parece muito forte Parece não, é. Eu não não erro, Cadê o cano pra passar de fase? Ah não, Ez, não. E nunca mais esquece esse nome. E Ah, você morreu. Ah, você morreu. Essa skin é muito boa. Isso vale 10 vezes mais que esse preço. Pode me dar uma nota fiscal? O meu contador é um cara certinho demais. Nada. Acho que pode... até pegou o trinket azul, né? A não sei, parabita. A Karma fechou o mandato antes de você, mulher. Meu Deus, a Karma tá descendo é cacete na é minha Nami. É nami macetada pela Ioniana. Mas ela fez algo muito errado, porque já era pra ela estar de mandato. Vamos nome. motivação. Caras maneiras nunca olham pra explosões. Eu tô sempre aberto sim, pra novas é ideias. As minhas novas sim. ideias. Arma hacker? Ah, vou esperar o Wave voltar. Não é legal dar a cara aqui, né? Eu ainda quero terminar meu negócio. O negócio e B. roubar. Eu prefiro encontrar ou adquirir. Consentração. Dá! Oxi! Como eu errei isso? Acho que eu nunca spikei tão cedo, Jay-Z. Vamos nos bruxos de novo. Tecnicamente, eu não tenho licença para usar a manobra. Nossa, a Karma trollou muito! Isso me de eu a tumba. Nossa, a Karma trollou muito! Vocês viram o que a Karma fez? Nossa, mas ela trollou muito! Ela podia ter matado a mulher. Não é que é pra... É pra não é que é precisa lutar aleatoriamente, GZ. É como a sua ult volta muito rápido... Você vê a oportunidade até Precisa ter um... Um objetivo muito claro. Eu sou um papo Eu sou ele? Nenhum que quando eu entro no Nossa! Cara, me, me faz dar muito dano Tá Porra homofóbica, né? Óbvio tem que ter Meu, E ex explodiu no 30 dando 550 de dano mágico Por causa do W, E E o mandato I da Nami Mentira É mentira! É o W? Isso! Legal que não dá pra saber se o boneco saltado. Tá Precisa ser muito mais evidente isso. Eles deviam colocar uma barrinha embaixo do Trinda, já que ele não tem mana indicando quando que vai acabar o negócio a ult dele. Parece muito forte isso, né, me maximizando o Age de mandato e Thunderlord. Só porque eu falei que a gente sempre começa perdendo early games, né.